Manda um salve do malpite. Que eu tenho um sub aqui sobrando. Consiste em levantar da cadeira e dar uma cabeçada na câmera e depois falar duro como pedra. Duro como pedra. Salve aí, Zezinho. Tamo junto, porra. Já vem deslizando, já, fi.